Inseticida deixa a jovem na mão. Lenhador se depara com um velho misterioso o observando na floresta. Boneca ganha vida diante das câmeras. Esqueleto de cobra enroscado em árvore ataca um carro. Menina de branco é vista correndo e brincando em cemitério.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 Temos uma indesejável experiência pela qual todos nós já passamos. Dai, bitch, dai, bitch. Dai, ah! ah! ah! ah! dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ué, well, you're not dying, bitch.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 Necessária muita cautela com essas imagens que vos mostrarei agora. Prestem bastante atenção neste vídeo. Um trecho do filme O Mágico de Oz de 1939. Aqui vemos aparentemente nada demais. Apenas alguns personagens andando pela estrada de tijolos amarelos, dançando e cantando. Mas agora olhe mais atentamente lá no fundo. Parece que muita coisa ruim aconteceu durante a produção deste filme.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 O evento a seguir foi registrado na Indonésia durante um acampamento de amigos em uma mata fechada. Tinha tudo para dar errado, já que eles estavam numa espécie de fim de mundo, e em floresta tudo pode acontecer e tudo pode aparecer durante a noite. O Sandiri. Kumar. Nas imagens vemos eles numa resenha, e logo atrás, o fantasma de uma menina pálida se manifestando diante das câmeras. No vídeo a seguir vimos um homem vagando por uma floresta na Indonésia em busca de lenha para manter sua lareira acesa, algo que ele fazia quase todos os dias durante o um inverno, mas dessa vez ele viu algo aterrorizante que nunca havia visto naquela floresta que circunda sua casa. Um ser estranho envolto por uma manta branca, algo que me parece o um zumbi pacífico no meio da floresta. A criatura apresenta uma calvície avançada, cabelos brancos e uma pele podre, ferida e aparentemente queimada. Além disso, ele fedia animal morto. Por aqui. Oh. Por aqui, Seria isso um boneco? Um demônio? Um fantasma ou um zumbi? Deixe a sua opinião nos comentários. Minha minha